Oi pessoal, aqui é a Jirupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack E vocês devem estar se perguntando Por que, é que você tem coisas no seu inventário e coisas aqui no chão Tipo, no mundo que você não mostrou jogando E eu falo por quê? Porque eu gravei dois vídeos Sim, dois vídeos jogando E o primeiro ele ficou é, todo travado, não dava pra ver nada e o segundo ele ficou meio travado também e ele ficou em 17 minutos que eu tinha gravado ele ficou com 4 então eu decidi gravar um, um terceiro vídeo aqui jogando Eu vamos continuar de agora né porque nem sei se eu vou ter que gravar outro vídeo inclusive então eu fiz esse consegui a pegareta de ferro né? consegui fazer algumas coisas eu fiz esse baú e... e aí eu queria fazer Esse daqui, ó Esse daqui, ó Faz com isso daqui Isso e isso Aí isso daqui nem faltou que fazer Por quê? Porque tem que fazer isso daqui Vamos lá, vamos pegar aqui assim Redstone Aqui, essa quantidade mais que me dá daqui mesmo é a de ferro. Cheguei com esse mais um, dois, três. Tenho cinco. Pra fazer um, mas também é um, né? Não deu pra fazer de quatro. vejo mais quatro aqui mais, três, mais é mais alguns aqui vou dizer mais nenhum porque já tenho mais o que eu preciso aí o que eu nunca me lembro é se é assim Ou se é ao contrário. Como que eu também lembro que tem que ficar um. Eu sei que ele se prende também. Eu vou ter que assim, fazer isso daqui. Porque eu preciso tirar o... o outro aqui. E eu vou ter que fazer aqui um bloco de redstone Aqui Aqui Beleza Aí tem que fazer Pedra Eu tô de pedra, que era de eu quero ter madeira, tenho Vamos pegar aqui assim um pouco bastante, quantas é que eu preciso mesmo? de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete vezes quatro, vinte e Mas eu faltou dois, cara. Dois. Dois coisinhas que eu consegui. Só que a pior coisa é tem que vir aqui, fazer isso aqui também. Porque aqui o que eles querem é pedra Não é a outra Aí, ó, Stone, né? Cadê o Stone? Que susto Eu já vou pegar um banheiro Eu aquele Aí, olha Consegui Aí, ainda dei outra Uma preguiça assim de fazer, sabe? Pegar com, assim assim vinte e quatro coisas, tenho quatro vezes mais 20. Aí. Só quase que eu prendi O outro ali Então já tá Assim aí. aí eu vou pôr aqui assim Pra fazer Então aqui ó Já deu Que o negócio Aí eu tava fazendo isso daqui pra fazer isso e aí aqui no livrinho, que assim. E aí nós conseguimos isso aqui que eu tava tentando fazer. Aqui. Deixa eu pôr esse daqui pra... Pegar aqui assim mais uma... Mais, mais coisinha aqui assim. Tem um pouquinho ali. Aqui, ó E aí nós conseguimos fazer isso Que é um tijolo Um bloco de tijolo Já sei mais legal E aí tem que Eu preciso precisar de mais isso Tem que de mais água Eu sei que não faz nem sentido Eu precisar de mais água para conseguir aquilo Igual aparentemente, né? Porque faz sentido sim. Aí ó, eu já consegui aqui as duas Três aqui E aí Vou deixar aqui pra Pra virar isso daqui e aí quando acabar eu vou... Aqui eu já consegui as coisas E aí eu vou transformar aqui no... E aí aqui eu consegui os três que eu precisava Cadê? Aqui Aqui Já tenho... Ainda não tenho isso daqui Mas eu acho que eu vou deixar isso daqui pra Outro outro vídeo, né, porque tem bastante coisa que eu tenho fazer eu vou deixar assim um vídeo pra fazer só isso aqui, porque tem bastante coisa então é, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixem um like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo, tchau!